Tentei acessar o SPCA e consta uma mensagem que a natureza jurídica não confere com a Receita Federal. Não entendi, professora. O que pode ser isso? A minha direção é a municipal. O que acontece aí é que a natureza jurídica da sua direção está desatualizada. Você deve estar chegando agora para fazer essa prestação de contas, converse com o pessoal do partido e veja se por acaso a natureza jurídica não está constando ainda o 3999. Se tiver ainda 399-9, está desatualizada. Tem que ser a 3271 para a direção municipal.